Feel that breeze, huh? I tell you, on a day like this, I just sit on my porch Take away my six Yeah, once we're done with this whole thing I'm gonna teach you how to play guitar yeah, I reckon you'd really like that Oi. Ai, peraí que eu tô voltando aqui na, na série Só que eu, eu não tô conseguindo ajeitar a câmera Peraí aí beleza Opa, então Uh, eu não, geralmente não faço introduções mas dessa vez eu acho que eu devo um pouquinho né, de introdução porque uh, eu não estou conseguindo gravar porque eu gravo nos finais de semana e os últimos dois finais de semana não teve eu não consegui gravar porque eu estava ocupado e eu estou tentando gravar esse final de semana, vamos ver, eu espero que eu consiga né? Isso, eu acho que eu, eu acho não, tenho certeza que eu termino o um jogo hoje então nos próximos quatro vídeos vocês vão ver a série terminada Outra coisa que eu tenho que avisar, cuidado com os ouvidos, eu ganhei um microfone novo. Foi meu aniversário esses dias e eles e me deram um microfone novo. Isso significa que a qualidade de áudio está melhor. Então é isso, sem mais enrolações, vamos voltar aqui. Ok? 3, 2, 1... O que você diz? Ellie, eu estou falando com você. Huh? Oh, sim, yeah, sure. isso sounds great. Nós tínhamos parado depois o David, né, que é uma cena bem intensa, uma, uma parte muito boa do jogo, na minha opinião. Que é a parte que a gente joga com a Ellie no inverno. Nossa, que susto esse corvo do... E bom, daqui a pouco... Ah, opa, hoje a gente vai passar pela cena da girafa. Hoje tem a Santa Girafa que é muito bonita. Eu adoro a Santa Girafa. Nossa. Quem não, né? Quem não gosta da Santa da Girafa? Fotografia de família. Forgive us, nos perdoe. God. Putz. So, uh, quantos... O meu machado tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse bastão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trocar pelo bastão. Machado mata na hora, mas o bastão tem... Não, mas se bem que é só mais um, né? Então, vou ficar com o machado mesmo. Tá, aqui temos açúcar, pano e álcool. E tem alguma coisa batendo em algum lugar que tá me incomodando. Uh, açúcar... Aqui. Pronto. Pano e álcool, eu tô full life, tô... então não preciso de mais nada. cara o que que tá batendo, velho? Ó... Oh. I support the I dreamt about flying the other night. Oh, yeah? Yeah. Go on, tell me about it. So, I'm on this big plane full of people, and everyone is screaming and yelling because the plane's going down. So, I walk to the cockpit, open the door, there's no pilot. I try to use the controls, but. I obviously have no clue how to fly a plane. And right before we crash, I wake up. I've never been on a plane. Isn't that weird? Well, you know, dreams are weird. Sonho são strings. Then a whist next right. Olha Outra cidade. Outra zona abandona Oh, St. Mary's Hospital. Estamos bem pertinho do hospital ali. Estamos bem pertinho do final também, né? Ah, é, eu vou ter que parar a gravação rapidinho. Ok. voltei. Só estava controlando um, um negócio. Mas agora eu já tenho certeza que, sim, nós terminamos Nós, no caso eu, termino este game hoje E aí vocês vão terminá-lo, vão ver é o final da série quinta-feira Seu meus cálculos, sim, quinta-feira Se sair os dias, se eu conseguir postar os dias nos dias certos Se eu conseguir postar os vídeos nos dias certos, né? Se eu não conseguir, aí alguma coisa vai atrasar Alguma coisa do tipo. Senão, vai ser quinta-feira que vocês irão ver o final okay. da série. Bora lá. Tá. Vamos ver a situation. Ah, uh, oh, girafinhas no zoológico. Adoro girafas. O bantom. São bonitinhas. São uma bonitinha girafa, eu gosto pra caramba. Meu segundo animal preferido. Depois das raposas Bora, Lucia Nota para a esposa Lúcia Chegamos à zona de quarentena Queria ligar-te Mas as linhas telefônicas da cidade não funcionam Disseram-nos que Podem entregar cartas Entre zonas diferentes Mas provavelmente demoram uma ou duas semanas A chegar aí Estamos animados. A Hanna fala muito de ti. Sente muito a tua falta. Fiquei surpreendido com a calma e a maturidade que mostrou durante esta loucura. Sinto que tenho sido mais emotivo normalmente. É ela quem me consola. Normalmente é ela que me consola. Educamo-la bem. Espero que esteja tudo bem no teu lado do país. E espero mesmo poder ouvir a tua voz em breve. Beijo, Graham. We didn't have a clue back then. Trapo, não preciso de trapo. Yeah, I'll. Thing all right? Yeah, I'm fine. Yeah, you just não parece extra quieto hoje. Oh, Sorry. Não, não é... É tudo bem. Beleza. Para subir as escadas. Eu acho que podemos usar essa ladeira. Deixa eu ir na cadeira. Ellie? Ellie? Ellie? What? The ladder. The ladder. Ah, isso my god What Ellie O que é isso? O que é isso? Eu não sei nada. O que é isso? Ai, Ai, Hey there. <laughs> so fucking cool. Oh, where's it off to? Here, come on, let's go. Say, slow down, kiddo. <laughs> Everything you were hoping for? <laughs> it's got its ups and downs, but. You can't deny the view, though. Nossa, velho, eu tô todo arrepiado. Nossa, que cena, mano. Nossa, eu acho que eu não tinha entendido quão bonita era essa cena na primeira vez que eu joguei, cara. Porque ela não tá tendo o mesmo impacto. Tá tendo um impacto completamente diferente. Eu tô muito mais... Nossa, velho.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 I know you There's no halfway with this. Once we're done, we'll go wherever you want. Okay. Não podemos é. leaving without you. Let's go wrap this up. Não podemos. aí, doido, bateu Ellie, one of been Precipitar. Saved Starlight, Livro 9: Precipitar. Chegou a altura do segundo teste de voo a velocidades superiores à luz da. A velocidades superiores à da luz da Doutora Daniela. Desta vez, a missão não é de exploração, mas sim de infiltração. E, desta vez, a Doutora Daniela também vai. A carga, transportada, a carga transportada, uma bomba de anticarbono de 20 teratoneladas. Vala? A tripulação, oito dos homens e mulheres mais capazes, suicidas e perigosos da última patrulha. A missão, aniquilação do mundo natal dos viajantes. Eita doido, nossa, isso aqui é até mais caro. Eu preciso de álcool. Ai, meu Deus do céu. Você vai é ser bucejado, não. Tá. Uh Bro, Jack here also lives takes me back. How so? It was right after everything went down. I ended up in a triage just like this. And everywhere you look, you just saw families torn apart. Whole damn world seemed to have turned upside down, Blake. Was that after you lost Sarah? Yes it Joel. Ellie. Nossa, velho, as músicas desse final tá puta merda. Não que antes não tava incrível, mas desse final em específico dessa parte. Então Olha isso, doido! Tum, tum. Eita, me deu munição de mini 12. Vai ter coisa ruim. Eu sei que vai ter paiacu aqui, né? Ah, caixa de ferramentas. Nível 5? Exatamente. Se tem alguma bancada de trabalho por aqui? Opa! Pírolas. 25. bora ver se tem alguma bancada de trabalho alguma coisa o que é isso aqui, garrafa não quero porque já tem meu tejoloncio bolinha de gorfe opa tem um cachorro cachorro ah, bancada de trabalho ali vamos ver o que eu posso fazer espero que eu que bastante coisa tá. tesoura Mapa da zona de quarentena de... não li. Mapa da zona de quarentena de Salt Lake City. Ok, hospital. até o hospital é ali. quarantine Bus Station. Então é onde que eu tô, provavelmente. Evacuation Route East. Uh, no More Supplies. Gun. Ok. Evacuation Route North. Então a gente teria que seguir pela Evacuation Route North. Pela zona de evacuação do Norte, no caso. Pra chegar até o hospital, porque a gente provavelmente tá nessa quarentena bus station ali, na estação de ônibus da de quarentena ali. Pelo menos é o que eu acho. Deixa eu ver se... Será que não tá carregado? Tá. Então não tô full mesmo. Isso aqui é o que? É tesourinha. É lâminas. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Foi. Deu. Vamos vir aqui. E vamos ver o que, que temos Azulha. na banca de trabalho. Porque pode ser que seja a última, eu não lembro. Nossa, só tem 61 peças, doido. Putz. Acabou. Pelo menos o meu arco está no máximo agora. É, Nossa, chegou lá na minha outra parede, doido. Nossa. Eita, acho que estourei o áudio. Eu acho que estourei o áudio. Mas caraca, o alcance é grande mesmo. Chegou lá no caramba. Oi. Ah, é a foto. Maria showed Se você eu acho que você não pode escapar isso aí. Eu tomei de lado para a câmera, né? Que estranho. Pior que eu não estou de lado. Essa é a questão. Isso que tá ficando estranho. Porque eu não estou de lado. E na câmera parece que eu de lado. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Aqui não deveria parecer que eu estou de lado. Porque eu aconteceu alguma coisa aqui, meu Deus do céu, quanta coisa está acontecendo no meu celular, tá, é muita boa notificação dele